Você é leigo em psicologia positiva? Então fica comigo que eu vou te explicar tudinho depois da vinheta. Lá, com vocês. O que você sabe sobre psicologia positiva? Bom. Para muitas pessoas significa principalmente ou simplesmente ser positivo. Será? E essa ideia não está totalmente errada, vamos combinar. Se eu tivesse que resumi-la com o menor número possível de palavras, provavelmente eu descreveria desta forma. Mas a psicologia positiva é muito mais do que simplesmente isso, é importante que você saiba. E vou aproveitar este vídeo para explicar tudo o que essa abordagem engloba, de maneira geral. Eu quero começar ressaltando a afirmação de antes. Sim, a psicologia positiva tem a principal característica de ressaltar os aspectos positivos da nossa vida. Assim, desenvolve nas pessoas uma mentalidade mais otimista, principalmente um dos grandes objetivos da psicologia positiva. Mas o assunto é psicologia, não de filosofia de butiquim. Então, vamos prestar bastante atenção. Isso quer dizer que a psicologia positiva está no campo das ciências e é estudada de maneira séria, em que universidades de todo o mundo têm se debruçado sobre o tema. O que a difere de outros campos da pesquisa da psicologia, de uma certa forma, é que ela trata de objetivos de estudos mais específicos. Em outras palavras, são os comportamentos que levam as pessoas a terem vidas cheias de significados e também de satisfação. Então a psicologia positiva analisa pensamentos, sentimentos e também comportamentos com objetivos específicos, que é fazer com que as pessoas foquem nas suas forças ou ou ao invés, melhor dizendo, das suas fraquezas. Outras abordagens da psicologia também se concentram em analisar, reanalisar, e atribuir significados a eventos e também a sentimentos negativos. Já na psicologia positiva, porém, a prioridade é a construção de bons hábitos e cultivo de pensamentos positivos no presente. É diferente de atribuir um peso tão grande aos aspectos negativos da experiência daquele paciente ou daquele cliente, mas aqui vale um adendo. Não é que você deva considerar somente o que a vida tem de positivo e fingir que nunca acontece nada de ruim ou nada ao seu redor. Isso seria pura alienação. E é isso que eu me refiro muitas vezes como a filosofia de Botequim. É importante ter equilíbrio. E é por isso que a psicologia positiva surgiu. Na origem dela, os seus criadores tiveram a intenção de preencher uma lacuna. Sua crítica era que a psicologia tinha foco exclusivo nas patologias, muitas vezes ignorando aspectos como esperança, sabedoria, criatividade, coragem, responsabilidade e também perseverança. Seu principal autor é o americano Martin Seligman que afirmou o seguinte, em 1999, em uma entrevista, abre aspas, o Seligman disse o seguinte, eu penso que a psicologia é muito maior do que curar doenças mentais, é sobre trazer o melhor das pessoas, é sobre hábitos positivos, é sobre força de caráter. Fecha aspas. Como eu disse antes, o assunto é ciência. Então a psicologia positiva parte dessa crença de Martin Seligman, mas busca evidências para confirmar a eficiência de métodos terapêuticos baseados principalmente na positividade. Esses métodos, eles podem ser usados para tratar, tratar depressão, ansiedade e outros tantos transtornos mentais, mas também para dar mais significado, satisfação e bem-estar a vida de qualquer pessoa, eu, você e qualquer outro que queira fazer uso da psicologia positiva. Afinal, vamos lembrar que a psicologia positiva tira o foco excessivo, repito, excessivo das patologias. Seu principal objetivo é impactar positivamente a vida do paciente que é também um grande objetivo do processo de coaching e também de diversos projetos, processos, principalmente de desenvolvimento pessoal. Usando o conhecimento da psicologia positiva, um coach ajuda o seu cliente a identificar emoções positivas, mas não apenas isso, também desenvolver talentos, alcançar metas, praticar a gratidão, a empatia e cultivar relacionamentos saudáveis e também adotar uma mentalidade mais otimista. Tudo isso, tudo isso, de uma certa forma somado, faz com que a pessoa encontre satisfação e também um significado na sua vida pessoal e também profissional. Para obter esse resultado, também na sua vida profissional, um dos segredos da psicologia positiva é o conceito de engajamento. Mas o que isso significa? Já parou para pensar? Engajamento é aquela capacidade de estar totalmente imerso em uma tarefa, mergulhado de modo a perder a noção do tempo e não sucumbir às distrações, perdendo tempo ou perdendo foco. Para usar um termo bastante falado hoje, estar engajado em uma tarefa é estar em estado de flow. Quem o atinge com uma certa frequência é capaz de levar o seu desempenho, principalmente no trabalho ou também nos estudos, no outro nível, mas um nível muito mais profundo de produtividade. Motivo suficiente para prestar atenção da psicologia positiva, não é não? Para saber mais sobre esse assunto, fique ligado aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Este é apenas, observe, o segundo episódio da série sobre psicologia positiva. Em um outro vídeo aqui no canal, eu já falei também sobre a psicologia positiva e foi o primeiro episódio da série. E ainda tem outros por vir. Então, fique atento. Repito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixa o teu comentário aqui embaixo no vídeo. Sempre muito bom e importante para nós ouvir o que você tem a dizer. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo da série. Até lá!